A violência está em todo lugar. E não é só na rua, não. Nas escolas, no trabalho, mesmo em casa, às vezes, sem querer, a gente acaba agredindo, humilhando os outros. Você vai ver agora algumas cenas de violência no cotidiano. Preste atenção. de vocês também morre de vergonha! Quem é que quer ter filho assim, sem educação, burro? Olha, vocês não vão ser nada na vida! Professora, deixou eu ir ao banheiro. Que moleque? Você está brincando comigo, é? O que, que você está pensando? Olha aqui você ficar sabendo que você não é nada! Você não vale nada! Aliás, é só olhar aqui as suas notas pra gente ver que você é um burro de pai e mãe! O que, que você está pensando? Senta já, se não quiser levar uma semana de suspensão. Eu já mandei sentar. Senta! Tu me faz esperar até essa hora pra servir uma gororoba dessa, Você sabe que eu saí tarde da escola. Eu tô dando aula desde de manhã. Se a comida não tá assim variada, é porque eu... Tu me chama isso de comida? Não fala assim. Você sabe que eu me sacrifico pra cozinhar, pra deixar a janta pronta, mas é que às vezes. Não... Cala a boca! Tu ficou na rua até essa hora! Fazendo o quê, hein? Fazendo o quê, ô vagabunda? Marco, pelo amor de Deus, pega esse prato e come! Eu tô cansada! Cansado tô eu! Que fico o dia inteiro na rua trabalhando! Aí eu chego em casa e não tem mulher pra me esquentar a janta! Tu não serve pra nada! Tu não serve pra ser minha mulher, viu? não é preguiçosa, vagabunda, tu não serve pra porcaria nenhuma! Você é um irresponsável, incompetente. Nem pra cão de guarda você serve. Se tivesse um cachorro no teu lugar daria menos trabalho que você. Doutor Lávio, mas estava tudo certo. Tava certo, tava certo. Rouba o um computador nas suas custas. você acha que tá tudo bem? Eu não assinei essa requisição, os documentos são todos falsos. <risos> e você ainda ajuda os assaltantes a carregarem o um roubo É o cúmulo da borrice? Você, se caísse de quatro, não levantava nunca mais Sua besta O teu lado A requisição é da empresa a assinatura é idêntica do senhor Como é que eu ia saber? Seu retardado Eu devia te ter te mandado embora na outra vez que você me deu uma mancada E agora, sua ande, o que é que eu faço com você? Então, seu ordinário Quero ver o que você vai inventar agora te viram ontem de novo, jantando com aquela perua, num restaurante chiquérrim. Meu bem, ontem à noite eu estava trabalhando até tarde na empresa, estava cheio de problemas. Você sabe como é Cara que essa é? essa boca, seu mentiroso. Eu não quero ouvir mais nada. Na pobreza, na economia eu servia. Mas agora que tá aí cheio da grana, fica levando minha infetinha pra jantar em restaurante caro. Meu amor, não fica desse... Seu mundo. amor, o quê? Falso, sem vergonha. Você pensa que essas meninas se interessam por você por quê, hein? Porque te acham bonito, inteligente? Não é nada disso, meu filho. Elas estão um pouco se lixando se você é sem graça, se você é feio. O que importa é que você pague a conta. Ordem é ordem. Sem documento não pode subir. Por favor, o senhor liga pelo interfone para o laboratório. com o meu nome, eu tenho hora marcada. O interfone está quebrado. A madame faz o seguinte, vai em casa, pega o documento, traz o documento, aí pode entrar. Dá licença. Seu porteiro, eu vim fazer um ultrassom, eu tive que beber muito líquido. Eu preciso subir de qualquer maneira, mesmo que seja só para ir ao banheiro. Eu não posso deixar a senhora ir no banheiro, porque eu sinto que encontra a senhora no caminho. Ele não vai dar bronca na senhora, ele vai dar bronca em mim. Agora, dá licença, pode falar. Pelo amor de Deus, eu preciso subir de qualquer maneira. Como é que foi na escola hoje? Se você apontou alguma coisa na escola hoje, vai levar uma surra da cara de tirar o corpo! Vai, Deus abenço! Vai, vai! Viram como uma coisa leva a outra? Violência gera violência. Agressão gera agressão, desrespeito gera desrespeito. Se a gente se acostuma às pequenas agressões e humilhações, se a gente acha que isso é normal, o resultado é que as coisas vão piorando a cada dia. E de repente, esse clima de violência faz com que a gente conviva com coisas ainda mais sérias. Com a violência física, por exemplo, e até com homicídios. Se você acha que essa realidade está longe de você, preste atenção nesses números. Todo ano no Japão, a cada 100 mil habitantes, 0.6 morrem por homicídio. Já na França, esse número sobe para 2.3. Nos Estados Unidos, 8.9. Na Argentina, que é aqui do lado e tem problemas muito parecidos com os nossos, morrem 3.8. E no Brasil, morrem 29.7. Acredita? 29.7. Isso significa que no nosso país, 46 mil pessoas morrem assassinadas por ano. Há inúmeros motivos que levam a uma taxa tão alta de homicídios. Não cabe aqui a gente falar sobre todos eles, mas tem um que é muito importante e que tem a ver diretamente com o cotidiano da gente. É que as milhares de pequenas agressões que todos nós sofremos no dia a dia fazem a gente levar uma vida menos digna, menos humana. A gente começa a achar a violência normal. E num país onde a violência parece normal, qualquer coisa parece normal. Até matar. É preciso acabar com a violência no nosso dia a dia. É preciso aprender a respeitar o outro. A resolver os problemas da forma mais inteligente. É preciso tentar entender o outro lado. Entender o que a outra pessoa está passando. É preciso respeitar o outro, para que o outro nos respeite. E é preciso, principalmente, pensar antes de falar. E falar ao invés de agir com violência. Difícil? É, é difícil. Mas tem jeito. Olhem só. Ou a gente trabalha juntas, eu e vocês, pra gente sair daqui sabendo mais, melhor, ou é bobagem continuar. Quem não quiser aprender, fica em casa. Agora, quem quiser, pode contar comigo. Professora, posso ir ao banheiro? Tá querendo brincar comigo, é? Não, professora, é que eu tô apertado mesmo. Então vai. Mas vai logo, rapidinho, voa e volta logo. Eu não quero que você perca a explicação de hoje as suas notas não estão muito boas, não é? Você sabe que eu me sacrifico para cozinhar, para deixar o jantar pronto. É que às vezes eu não tenho tempo de preparar aquilo que você. E faz. eu, e eu, que fico o dia inteiro na rua tentando trazer dinheiro para essa casa e quando chego em casa não tenho uma mulher para me esquentar a comida. Por favor, pega esse prato. Agora. Eu não aguento mais essa vida. A gente briga todo dia. Vamos ter que tomar uma providência. Providência? Você está querendo falar em separação? Ué? Não sei. Vamos dormir, amanhã a gente conversa de cabeça fria. Vai, vai, vai. Por minha vontade, eu te mandava embora agora, agora mesmo. mesmo. É, mas isso não ia adiantar. Me diz, o que é que eu faço por você agora? Comigo, doutor? É, miniatura, com você. O que é que eu faço para você não pisar mais na bola comigo? É, porque da próxima vez vai ser rua, na hora. Não, só pode ficar sossegado. Não vai ter próxima vez. É, eu já te disse que não tenho nada com ninguém. Ontem à noite eu fiquei até à tarde trabalhando lá na empresa. Já falei isso. Você tem vergonha nessa cara. De uma vez por todas. Ou você falar direito comigo, como gente... Ou eu também vou começar a falar barbaridades para você. Aí sabe Deus onde isso vai dar. Se você quer ser respeitada, me respeite. Pelo amor de Deus, moço. Eu preciso pelo menos ir ao banheiro. Toninho. É... Acompanhe essa senhora até o laboratório. A senhora me acompanha, por favor. Se eu levar a bronca do síndico, a senhora é que vai se explicar, viu? Não se preocupe. Eu não vou lhe causar nenhum problema. Muito obrigada. Como é que foi na escola hoje? O que, que houve? Levei uma bronca. E a professora disse que eu tenho que estudar mais. E ela tá certa? Tenho... Meu. Você precisa estudar mais. De novo já sabe, né? É falando que a gente se entende. Lembre-se sempre que a melhor maneira de resolver um conflito... é conversando. Brigar. Sair para a violência. Só vai fazer com que o problema fique maior ainda. Conversar e manter o respeito é sempre a melhor solução. Escute o que os outros têm para dizer. E veja se os outros estão te entendendo. Todo mundo tem direito a dizer o que pensa e o que sente. Respeite as outras pessoas. Bom, em geral... Todos têm mais respeito por aqueles que respeitam. Pense bem antes de falar. Será que você gostaria que falasse com você do jeito que você fala com os outros? Talvez isso seja um bom truque. Ponha-se sempre no lugar do outro. Aí você vai saber se está agindo direito ou não. Ninguém é obrigado a ter razão, mas todos são obrigados a respeitar os demais. Nenhuma violência é normal. Nada justifica uma violência não existe pequena violência. Toda forma de violência é perniciosa e deve ser combatida. A pequena violência leva à grande violência. Desrespeitar alguém, maltratar alguém... não é sinal de poder. É sinal de covardia. Principalmente se o outro estiver em posição inferior. Se você souber de alguma violência... fale com alguém em quem você confie. Fale com quem puder acabar com a violência... Entre em contato com algum órgão especializado, como a OAB, as delegacias de mulheres ou as ONGs que tratam desse assunto. Denunciar a violência e lutar para que ela acabe é dever de todos.